Olá, meu nome é Reinaldo Barreto e nessa videoaula nós vamos entender para que usar o wireframe em sistemas web. Os objetivos dessa videoaula são não, o que é o wireframe, para que usar o wireframe, o que é UX, o que é UI, tipos de wireframe e como fazer. O problema, o ano é 1700 antes de Cristo, sim, isso mesmo, são quase 3700 anos atrás. Você é um engenheiro ou um arquiteto e você foi contratado para construir a casa de um cliente muito poderoso. Só que tem um detalhe, se você executar a obra e ele não gostar, ele tem o direito de te matar. Então, eu quero te apresentar Numerobius, um parente do Asterix. Em todo projeto existe o seguinte problema, como transmitir o que está na sua cabeça para o cliente, para o usuário final. Aquele que contratou a obra, aquele que contratou seu website, seu sistema. Isso é um problema que desde, existe desde, a época, desde as épocas mais antigas. Então, Númerobius resolveu simplesmente pegar um óculos VR e mostrar em 3D o projeto da casa que ele vai criar. Só que ainda leva mais 3.700 anos para essa tecnologia existir, então ele não podia contar com isso. Como resolver esse problema? Isso daqui é uma maquete real, é do tempo minoico, mais ou menos na época do nosso personagem, Nuberobius. E ela foi feita de barro e era assim que eles transmitiam mais ou menos a ideia de como seria a casa final. Curiosidade besta, Nuberobius foi retirado da, desse livro aqui, do Asterix e a Cleópatra. Tá aqui o Nuberobius. E é uma história bem engraçada, recomendo. Tá, mas o que são wireframes? Wireframe nada mais é do que... Essas linhas aqui que tentam representar um objeto de formato 3D. Existem as Phantom Lines, que ela vai pontilhando as linhas da qual você não consegue enxergar, e aqui você tem a representação em 3D. Esse conceito foi retirado do mundo da engenharia e da arquitetura e foi colocado para o mundo de software, onde você tem seja um software para desenhar de forma bem precária. Ou então você tem, literalmente, papel, caneta, canetinha e por aí vai, e tesoura, onde você vai desenhar mais ou menos como é que vai ficar a tela do sistema. São esboços da tela do sistema ou do site. Nesse momento, provavelmente, você está se perguntando, para que usar o Airframe? Então, se você fez essa pergunta, talvez você não tenha aprendido muita coisa com a história de Númerobius. Todo projeto, você tem tempo, custo e escopo impactando na qualidade. Então, a ideia do wireframe é você economizar tempo com baixo custo para tentar manter o escopo, para ter um resultado de qualidade melhor. Você não entendeu ainda, né? Vamos a mais exemplos. Algumas situações que você vai usar o wireframe e vai ser vantajoso para você, para sua equipe, para a empresa. Garantir que o site ou aplicativo seja criado de acordo com as metas. Você vai desenha, literalmente desenhar como é que vai ser... O seu sistema. Isso vai focar na usabilidade do usuário, vai melhorar a capacidade de crescimento do conteúdo, vai ter feedbacks e interações facilitadas, porque toda a equipe vai ter ideia de como vai funcionar. Lembrando, trabalhos em equipes é muito comum dar problema de comunicação. A expectativa é essa, mas na realidade o que muitas vezes acontece é isso. Cada um fazendo um pedaço, muitas vezes desconectos. Então você, o objetivo é tentar eliminar os ruídos de comunicação. Aqui é um típico exemplo de ruído de comunicação. Nós temos esse rapaz aqui avisando o outro que está na, na... A moça que está na bicicleta, provavelmente, ele grita vaca. Aí a moça grita corno e ela bate na vaca, porque ela não entendeu o que, que aconteceu. Aqui tem um outro exemplo de comunicação. Se eu não me engano, isso aqui é tirado do livro de engenharia de software do Summerville. Não tenho certeza, mas se não for, depois eu descubro. O cliente explicou isso daqui. O que ele queria era isso aqui um pneu amarrado no galho da árvore para fazer um balanço e se você reparar cada etapa do projeto de desenvolvimento de software cada pessoa entendeu uma coisa diferente porque cada uma está focada num objetivo diferente então eliminar ruídos de comunicação é algo extremamente importante na construção de seja um software seja um site seja um sistema mais um exemplo de uso de wireframe na indústria de filmes eles chamam de storyboard vamos lá Repara comigo, é muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais barato simplesmente fazer um desenho de como os personagens vão estar, qual é a visão, qual o ângulo que a câmera vai tomar e por aí vai. E se ficar ruim a ideia, depois é só redesenhar. Isso daqui é um storyboard real do filme Star Wars. Lembrando mais uma vez, o objetivo do AdFrame é você reduzir tempo, custo For tentando manter o mesmo escopo para impactar numa qualidade melhor. Se você ainda não viu vantagem no uso do wireframe, aqui eu tenho mais um exemplo para você retirado do filme Fome de Poder. Esse filme conta a história do criador do McDonald's. Curiosidade: o negócio principal do McDonald's não é vender comida, não é vender lanche. Vou repetir: o negócio principal do McDonald's não é vender comida, não é vender lanche. E aí você deve ter ficado curioso agora, mas peraí, então qual é o negócio principal? Não vou te contar, assiste o filme que você vai descobrir. Na cena que nós vamos ver agora, os criadores originais do McDonald's literalmente desenharam no chão como era o projeto da cozinha e colocaram todos os empregados para ficar simulando a situação do dia a dia, com o objetivo de otimizar o processo, gastando o menor tempo possível. Escuta, Steve, precisa pensar nisso. Mantenha a bandeja nivelada. O Dick corria como uma vara marcando o lugar dos equipamentos. Põe dentro. É é Tony, vai mesmo pular os picos da cozinha real? E repetimos sem parar, discutindo tudo, coreografando como um balé de hambúrgueres maluco. O que está acontecendo lá? Isso. É por aqui. É por aqui. Não. Não. É Todo mundo parado. Parado. Então, tudo que eu mostrei para você aqui, até agora foram exemplos fora da área de desenvolvimento de software que você criar um esboço, um rascunho, vai trazer uma série de vantagens. Seja na indústria do cinema, seja na criação de hambúrguer, ou seja na engenharia civil barra arquitetura. Ainda ligado com a ideia de wide frame, usabilidade do usuário e experiência do usuário, vamos para esses dois conceitos. UX, que é User Experience e UI, que é User Interface. Esse cara aqui é o que o usuário realmente vê. É o design, são as cores, é o gráfico, é o layout, é o tipo de letra usado. Isso daqui o usuário bateu o olho no seu site, no seu sistema, no seu software, ele vai deparar com a UI. Porém, para que tenha uma boa UI, é necessário que seja pensado outros aspectos, coisas que o usuário não vê, como por exemplo o design de interação, o framework, prototypes, a arquitetura da informação, como buscar determinadas informações e os cenários possíveis. A soma da experiência do usuário junto com a interface do usuário vai tornar o seu sistema mais rico, mais fácil e mais fluido. Lembrando, a experiência do usuário, dependendo da sua área, vai muito além do seu software ou do seu sistema. Se você trabalha na área de comércio, o, a questão logística do usuário receber bem o produto, receber no prazo combinado, ter um pós-venda, tudo isso impacta na experiência do usuário. Se o seu sistema é da área médica, o sistema nunca falhar, está sempre disponível, ser preciso, impacta na experiência do cliente, que é quem paga, que é o médico, não necessariamente o usuário, que é o paciente. Aqui você tem a interface do usuário, junto com a experiência do usuário e como é que fica a usabilidade no mundo real. Na experiência do usuário, você tem diversos elementos, como por exemplo, a usabilidade, se o seu sistema é fácil de usar, design de integração, como todos os componentes do sistema ou do site interagem. A interface gráfica é uma interface intuitiva, ele tem utilidade para o usuário? O marketing faz sentido? Dependendo da situação, você não precisa de marketing, dependendo sim. A performance é aceitável? A performance de um sistema rápido ou devagar depende de uma série de informações. Por exemplo, um sistema que você tem que clicar e ter uma resposta na hora, o tempo é muito importante. Porém, um sistema que vai analisar milhões de dados... Com um volume muito grande, não tem problema se ele levar alguns minutos ou até algumas horas para dar a resposta. Isso está dentro do aceitável, porque o usuário não vai rodar o tempo todo. Acessibilidade. Todos os usuários que estão utilizando seu sistema, seu site, eles conseguem utilizar com facilidade. E a ergonomia também entra no pacote. Tudo isso aqui são coisas que o usuário não vê. O usuário só vê isso aqui, ó. Essa pontinha. Que é a UI nesse momento você deve estar pensando assim cara ele falou de tanta coisa e não falou de wireframe Por quê? porque são assuntos afins são assuntos correlacionados eu te dei um exemplo da engenharia civil eu te dei um exemplo da construção de alimentos a indústria de alimentos que é o exemplo do McDonald's e da indústria de filmes tudo isso como que um esboço pode entregar um produto final melhor. Depois eu te falei um pouco sobre interface do usuário e experiência do usuário. E agora nós vamos voltar para o wireframe propriamente dito. Você tem wireframe básico, com pouca fidelidade e você tem um wireframe muito fiel ao resultado final. A minha experiência indica que você nunca deve usar esse cara. Por quê? Se você chega com esse tipo aqui, desenho tosquinho mesmo, seja feito à mão ou seja feito num software, o seu usuário vai entender que aquilo ali não é o software final. É um desenho, é um esboço. Agora... Tem alguns usuários, mesmo no ano de 2022, mesmo pessoas de gerações mais novas, elas vão olhar para isso daqui e vão falar assim, nossa, o sistema, o site já está pronto, coloca no ar, era isso aí que eu queria. Quando você só tem um esboço, e eu já passei por isso algumas vezes, então a minha dica é use wireframes de baixa fidelidade. Esse é o wireframe básico. Alguns wireframes podem ter anotação, outros wireframes vão tratar do fluxo do usuário, a interação entre as telas. Se eu clicar aqui ou clicar aqui para onde eu vou, você faz uma setinha, você desenha mesmo uma setinha dizendo para onde vai, ou você puxa um tracinho dizendo assim, daqui vai para a tela 5B3 e aí você puxa a tela, a tela 5B3 de um outro papel. Como fazer o wireframe? Mais uma vez você pode fazer papel, caneta, canetinha, desenhando. Ou você pode utilizar um software. Eu acabo escolhendo por utilizar um software, porque se eu errar, depois eu tenho que desenhar menos e por aí vai. E também, lembrando, sempre procuro fazer desenhos tosquinhos. Como fazer meu wireframe? Você pode utilizar o Lucidchart Chart, é uma solução paga. O Balsami, que talvez seja a melhor solução disponível hoje no mercado. Hoje nós estamos falando ano 2022. Para desenvolvimento de wireframe, você pode usar esses dois aqui. Balsamic, gratuito, acho que por uns 30 dias. E Lucidchart, você pode usar gratuito, só que com uma limitação de quantidade de gráficos e elementos. Os dois são muito bons, sendo que o Balsamic realmente é melhor. Porém, eu vou te mostrar agora uma outra ferramenta, que é essa daqui, o Diagramas.net, que você pode utilizar ela tanto na web quanto dentro do VS Code. Você escolhe a melhor forma que ficar para você. Aqui tudo que eu fiz foi acessar o URL. Essa URL eu também vou colocar na descrição. E no meu caso, como o Firefox já está em português, só que ele reconheceu que eu estou falando português de Portugal, não português do Brasil, mas vamos relevar, não tem problema. Se clicares em ficheiro novo, desce tudo, vem aqui o iframe, eu vou escolher esse wireframe aqui, que é o que vocês viram até agora. Ele já vem preenchido aqui. Isso daqui mais ou menos resolve para a maior parte dos sites e por aí vai. Então o que você tem que fazer é ir alterando os nomes, os labels, de acordo com a sua necessidade. E aqui você vai encontrar diversos elementos que você pode simplesmente arrastar e ir adicionando. Aqui você tem mockups de texto, de navegação, você escolhe aquele que for. Mais condizente com o que você está fazendo. É basicamente isso. Ao final você pode simplesmente clicar aqui, exportar para um desses formatos, ou você pode inclusive exportar de algum desses formatos. Se você também pode conectar com Google Drive, GitHub, Spotify, a vantagem de você conectar em um desses é que você pode ir salvando à medida que você for fazendo. Ou então você pode simplesmente exportar, gravar no seu GitHub junto com o seu projeto. Eu já ia esquecendo. Você pode utilizar isso daqui dentro do VS Code. Ele é um plugin, só procurar lá e instalar. Eu não vou detalhar cada funcionalidade, como funciona cada coisa dentro daqui dessa ferramenta de iframe. Não é o meu objetivo. O meu objetivo era te dizer o que é um iframe. Para que, que ele serve? O que, que é o... UI, para que que ela serve? O que que é o X, para que que ela serve? Eu estou te dando apenas um norte. Você vai procurar em outras fontes para se aprofundar ainda mais. Talvez em outro momento, em um outro vídeo, eu aprofunde mais detalhes. Por é só dando um norte, dizendo, olha, existe, as vantagens são essas e você tem essa ferramenta para usar. Então, pessoal, o que eu tinha para mostrar é isso. Aqui estão todos os links das referências bibliográficas que eu utilizei para mostrar para vocês, fora o meu conhecimento pessoal. Todos esses links vão estar tá aqui embaixo na descrição, só clicar lá para poder se aprofundar e olhar. E eu encontro vocês numa próxima videoaula.